Olá, meu amigo ou minha amiga. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo vamos conversar sobre duas das principais partes de uma planta: a raiz e o caule. Além disso, também vamos observar qual é a função que cada uma dessas duas partes desempenha. Vamos começar então pela raiz. Mas o que é uma raiz? A raiz é um órgão da planta e ela possui uma função muito importante, que é fixar a planta ao solo e também absorver água e nutrientes. Um detalhe muito importante sobre as raízes é que, dependendo do tipo de planta, as raízes podem estar fixadas à terra ou não. Sabendo disso, de uma forma geral, as raízes podem ser classificadas como subterrâneas, tuberosas, aéreas, ou aquáticas. Em relação às raízes subterrâneas, elas ficam abaixo do solo e podem ter várias formas diferentes. Agora, as tuberosas são aquelas que armazenam alimentos, como, por exemplo, a cenoura, a batata doce e a beterraba. Já as aéreas são aquelas que ficam sempre acima do solo, e há vários tipos dessas raízes, incluindo as estranguladoras, as grampiformes ou aderentes, as respiratórias, as suporte, as sugadoras e as tabulares. Por último, as aquáticas, que como o próprio nome já diz, é uma raiz que não se prende ao solo, elas aparecem em plantas que flutuam na superfície da água. Um detalhe é que, diferente das raízes subterrâneas, a função desse tipo de raiz não é fixar a planta mas sim apenas absorver os nutrientes flutuantes presentes na própria água. O legal também é que, apesar delas não fixarem as plantas, elas sustentam as plantas e impedem que elas sejam levadas pela correnteza das águas. Agora que já conversamos um pouco sobre as raízes, vamos conversar também sobre o caule. O caule também é um órgão de uma planta e tem como função principal conduzir substâncias como a seiva, que é um líquido que contém água, nutrientes, oxigênio e gás carbônico, e que normalmente percorre o corpo da planta para transportar todas essas substâncias. A seiva é como se fosse o sangue que percorre o corpo dos animais. Além disso, o caule também tem como função a sustentação da planta. Os caules podem ser classificados como aéreos, subterrâneos ou aquáticos. Assim como as raízes, os caules aéreos são aqueles que ficam acima do solo, e um detalhe é que a maioria dos caules existentes são aéreos. Ah, eles podem ser eretos, rastejantes ou trepadores. Os caules subterrâneos são aqueles que ficam abaixo do solo, e eles podem ser classificados como tubérculos, que são aqueles que acumulam substâncias nutritivas, e alguns deles podem até servir de alimentos para os seres humanos, tais como a batata inglesa. Também temos os bulbos, que são pequenos caules subterrâneos recobertos por numerosas folhas modificadas. A cebola e o alho são exemplos de plantas que possuem bulbos. Também temos os rizomas, que são os caules subterrâneos que se desenvolvem horizontalmente debaixo do solo, junto à superfície. A bananeira e o gengibre são plantas que apresentam esse tipo de caule. Por último, os caules aquáticos, que são aqueles que se desenvolvem dentro da água. Esses caules possuem estruturas que armazenam ar. Isso facilita a respiração e a flutuação da planta no ambiente aquático.